valor é igual a benefício menos custo, essa é a fórmula do valor, simples assim, valor é o que você leva de benefício para as pessoas menos o custo, só que aqui é na visão dela, é o seu paciente, é o seu cliente que precisa ver valor em você, se ele perceber em você, no seu atendimento, na sua equipe, tudo, sua localização, você como um todo, você como consultório odontológico, como clínica odontológica, você como cirurgião dentista. Então se ele vê aqui mais benefício e menos custo, o valor aqui é positivo, certo? Se para ele o custo for maior que? do que o benefício... Aí o valor para ele é baixo. Aí ele te valoriza pouco. Então imagina numa ligação telefônica, se a sua recepcionista não atende bem, se a sua recepcionista fala tá lá com problema ou é uma pessoa séria ou uma pessoa mal-humorada, e ela atende o telefone ali com aquela voz dura e nem conversa direito. Se quiser agendar tudo bem, se não quiser também, tanto faz. Se ela atende dessa forma, qual é o benefício naquele ponto de contato que aquela pessoa está percebendo? É um benefício baixo, certo? Ela não está se sentindo bem atendida ali, bem recebida, o custo dela é alto aqui, nesse momento. Então, será que ela vai agendar?